Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e acompanhar também nossos posts diários no Instagram e no Facebook se inscrevendo nos canais. Encerramos nesse vídeo a saga da Cinca no Brasil contando um pouco da sua vinda para cá, o início de produção de seus veículos, a introdução dos treinamentos de equipe, a inovação para a época que era o test-drive personalizado e seus modelos até a fase do lançamento do MSU. Nesse terceiro e último capítulo, vamos falar da Cinca na era Chrysler até seu desaparecimento por aqui. Roda a vinheta! de 1966, a Chrysler assumiu o controle acionário majoritário da Cinca. No quinto salão do automóvel, em novembro de 1966, foi lançado o Cinca Esplanada e o Cinca Regente, um facelift dos modelos Chambord. O Cinca Regente era a versão básica do Esplanada, sendo que os novos carros aproveitavam a base existente dos Cincas com a dianteira e a traseira remodelados. Usando um motor emissul de 2.505 cúbicos de 140 cavalos, alimentado por carburador de corpo duplo DFV, tinham novos capô, tampa do porta-malas, faróis, lanternas e grade. O sink esplanada vinha com tapetes de veludo e bancos em couro, detalhes em jacarandá no revestimento do painel que era estofado, rádio e bancos traseiros com descansa-braços. A ignição voltava a ser platinado sendo suprimida a versão transistorizada. Como novidades mecânicas, vinha com bomba de gasolina elétrica e embreagem de acionamento hidráulico. Com a compra total da Cinca do Brasil pela Chrysler, em poucos meses, muitas mudanças aconteceram quando o diretor Jacques Jean Pasteur deu lugar a um americano Victor Pike. Em 1967, surgiram boatos de que o Cinque Esplanada deixaria de ser produzido e seria substituído pelo Valiant. Então, Eugênio Cafiero, gerente-geral dos assuntos da Chrysler americana para a América Latina, veio ao Brasil. E afirmou a intenção da empresa em manter o Sinca Esplanada em produção. O Sinca Xambor e Sinca Jangada, apresentados em 66 como linha 67, vinham com motorização Emissul para lamas traseiros lisos e novos frisos laterais. Este seria o último ano de produção deles, sendo que o Sinca Presidans e Sinca Rally já tinham sua produção finalizada. Em junho de 1967, a empresa passou a ter a denominação oficial de Chrysler do Brasil S.A. E em agosto, a Chrysler adotou sua marca nos carros, desaparecendo a marca Sinca, após ampliar a produção, mesmo com a redução de funcionários, que passaram de 1.700 para 1.300 éramos esplanada e regente, fabricado pela Chrysler do Brasil. Com a interferência de Detroit, surgiram mudanças externas nos faróis, que passaram a ser duplos, grade, frisos e lanternas diferenciados, atualizando a imagem do produto. Esplanada e regente continuavam se destacando pelo acabamento, sendo sempre o esplanada mais completo e o regente mais simples. No interior, a principal mudança foi a adoção do quadro de instrumentos com indicadores circulares mantendo seu acabamento em Jacarandá e a alavanca de câmbio com curso encurtado. Os motores V8 de 2.414 centímetros cúbicos receberam um novo comando de válvulas e passaram a gerar 130 cavalos. Esses modelos foram lançados em abril de 1968 acompanhados de uma inédita garantia de 36 mil quilômetros ou dois anos de uso, resultado do envio de algumas unidades para Detroit para rigorosos testes, onde 53 defeitos foram corrigidos durante severas atividades no campo de provas da Chrysler americana, dentre eles 20 mil km em estradas ruins, 11 mil km em altas velocidades, 17 mil freadas súbitas, 2 mil subidas em rampas de 32 graus, 12 mil km em trechos de pedras e 200 mergulhos em tanques de água, o que fez os modelos terem a maior garantia para motor, câmbio e diferencial para veículos na época. No Salão do Automóvel de 1968, a Chrysler do Brasil apresentou os esplanada e regente para 1969, com novo painel, sistema elétrico redimensionado, limpador de para-brisa de duas velocidades, novos frisos e comando de luz alta no soalho. A distância entre os dois modelos foi reduzida, sendo que o regente ganhou mais requinte no acabamento interno garras de para-choque, frisos duplos e base da lanterna cromada, e o esplanada recebeu uma faixa de alumínio fosco entre os frisos e na base da carroceria. Também foi apresentada a versão GTX, de apelo esportivo, que vinha com um câmbio de quatro marchas sincronizadas com a alavanca no assoalho, e externamente tinha faixas decorativas, moldura preta ladeando os faróis, grade também em preto, pneus maiores, calotas cromadas, faróis de neblina opcionais e vinha com cores exclusivas, vermelho indianápolis, verde interlagos, azul lemãs e cobre turbina. O teto podia ser da cor do carro ou em vinil preto. Por dentro, trazia bancos individuais reclináveis em couro, console central em material imitando jacarandá, volante de três raios vazados e painel de instrumentos com contagiros, além de rádio também no painel. Apesar de suas pretensões esportivas, o GTX veio equipado com um motor de carburação simples de 2.414 centímetros cúbicos e 130 cavalos. Ainda no Salão de 68, a Chrysler exibiu pela primeira vez a linha de caminhões Dodge que começava a produzir na antiga fábrica da International Harvester, em Santo André. Em 1969, os motores voltaram a ter potência de 140 cavalos. Em outubro de 69, a Chrysler lançou o Dodge Dart Sedan seguido, em 1970, do Coupé e do esportivo Charger. Com a linha de automóveis completa e renovada, a Chrysler do Brasil tirou de linha o Esplanada, o Regente e o GTX, encerrando a herança da Cinca no Brasil. A Cinca do Brasil teve um departamento de competições e o Cinca fizeram sucesso nas pistas, Principalmente com os pilotos Jaime Silva, Ciro Caires e Birdi Clemente, obtendo várias vitórias. Cinco exemplares chegaram ao final das 24 horas de Interlagos, percorrendo 1.680 voltas e 13.580 quilômetros. Provas de subida de montanha e quilômetro de arrancada também fizeram parte do currículo. Alguns SINCA BART importados também se destacaram em diversas provas. O departamento de competições da SINCA também trabalhou com alguns protótipos, inicialmente sob o comando de Ciro Kailes, e a partir do final de 1964, sob o comando de Chiculande. Destacaram-se o SINCA Tempestade e o SINCA Spider. Na sequência... A Chrysler encerrou o departamento de competições em função da mudança de rumos na imagem de seus carros e o desenvolvimento de uma berlineta que Anísio Campos preparava para o salão, que tinha o nome de sinca Xangô, também foi interrompido. Podemos também relatar alguns fatos interessantes envolvendo a sinca do Brasil e seus produtos, como por exemplo, a participação como coadjuvante de um sim na série criada por Ari Fernandes, nos 38 episódios do Vigilante Rodoviário, com nosso querido e bravo inspetor Carlos Miranda e seu amigo, o Cão Lobo, que foi originalmente apresentada na TV Tupi. Também virou grande sucesso na música do grupo Camisa de Vênus e o seu sim além de ter sido o famoso Expressinho, da aviação Rápido Zefir e Expresso Luxo, prestando um serviço de transporte de passageiros diferenciado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também item de destaque foi a revista Cinca, publicação da fábrica restrita à circulação interna que trazia muitas informações e atividades da Sinca e um insólito crime aconteceu nas dependências da Cinca do Brasil na Viancheta, onde, em 1962, o gerente de uma das concessionárias, Américo Dias Ferraz, matou com três tiros a queima-roupa o gerente de vendas da Cinca, René jean dentro da própria sala de René, após uma discussão por desacordos comerciais entre fábrica e concessionário. Antes de finalizar o terceiro e último capítulo da história da sinca no Brasil, eu quero agradecer algumas pessoas que colaboraram para a realização dos vídeos. Como o meu amigo Matheus Matias, que enviou uma cópia do seu TCC O Sinca Xambora e a Construção do Moderno. Ao senhor Marcelo Viana, um grande entusiasta da marca, pelas considerações do primeiro vídeo. A senhora Helene Pasteur, esposa do presidente da Cinca do Brasil, Jacques Jean Pasteur, por ter preservado muitas das imagens de época para que a marca Cinca não se perdesse no tempo. O senhor Euclésio Kit, -Kit que cedeu diversas imagens do seu imaculado Cinca Xambor, que vocês veem em algumas cenas desse vídeo. Ao professor engenheiro Renato Zirque, ex-funcionário da Cinca do Brasil e ex-funcionário da Chrysler do Brasil. E ao professor engenheiro Álvaro Trajano Penha, ex-funcionário da Chrysler do Brasil, com quem eu tive o prazer de aprender um pouco mais sobre as marcas nas lives do Clube do Carro Antigo, a quem eu também agradeço. Além de todos os sites, posts e perfis, que vocês veem aqui na sequência desse vídeo. Lembrando que na página do YouTube, além das duas primeiras partes da história da Sinca no Brasil, temos diversos outros vídeos contando também histórias de carros nacionais. No mais, se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative as notificações para sempre acompanhar as novidades. Em breve, uma nova história sobre a indústria automobilística brasileira. Até lá. Classe, luxo e beleza estão reunidos para você no carro de classe fabricado no Brasil.